Tá todo mundo confortável aí, né? Todo mundo confortável, já deu aquele pão de queijo daquela forradinha, aquele cafezinho, né? Agora é hora da gente trocar uma ideia com vocês, porque assim, é, apesar de isso ser uma palestra, né? Estamos trazendo a oitava, oitava evento em cidades diferentes, né? Sobre grandes formatos, parceria O Azulejista Helena Porcelanatos também Uh, na verdade, isso é um grande bate-papo também, porque nós pegamos informação com vocês aqui. Eu conversei com vários de vocês aqui, como, antes de começar, né? Cada um me perguntando uma coisa, eu pergunto uma coisa para você o que você faz aqui, que de repente lá na minha cidade eu faço diferente. Aí eu levo essa informação lá para outra cidade. Peguei de Curitiba, levei para Salvador, peguei de Salvador, levei para Belo Horizonte. Isso é uma grande comunidade. Nós, as assentadores. Pedreiros, construtores, somos uma grande comunidade do Brasil né, Que leva informação, hoje, via rede social, todo mundo se conversa né? Acho que acredito, vocês fazem parte de grupos de WhatsApp, de associações também né? Então essa, essa informação está mais fácil hoje em dia para nós também, de trocar ideias aí. Hoje a gente vai falar muito sobre técnica, sobre uso adequado de argamassa, sobre ferramentas, né? macetes e tem uma coisa que é o seguinte, uma coisa que é milenar nas azulejista do pedreiro do Consultor É um macetinho, né? Tem a ferramenta, mas o um macete, irmão, o um macete é que faz a diferença Então hoje, pessoal, nós vamos focar o nosso conhecimento hoje, a palestra, é baseada em grandes formatos Por que grandes formatos? Porque o formato é, padrão, né? 60x60, 70x70, 72x72 Esse já é considerado um padrão, é um formato pequeno já né, as características de hoje da né, arquitetura a, o grande formato é o que está aí é o que já existe e é o que vai perpetuar né, o que a gente está vendo são cada vez formatos maiores e maiores como nós já temos toda a bagagem de conhecimento no assentamento tradicional que são placas menores nos grandes formatos, a evolução da indústria nós como azulejistas construtores profissionais de acabamento também temos que Começar a nos programar com conhecimento, ferramenta e tudo mais, para o grande formato, que vai ser o que vai ficar, gente. Ah, o grande formato hoje não é mais a exceção. O grande formato é regra. É por isso que nós estamos aqui, tá? Então, assentamento de grandes formatos, parceria com as né, na também.